Uh, uma outra coisa que eu acho que é muito curiosa é, eu em parte, eu, eu não sou um gajo velho, mas eu já não consigo acompanhar muitas das coisas que se passam com a geração, por exemplo, da tua filha de 14 anos. Que é, o que é que esta malta vai fazer? Eu não faço puta ideia. Porque, pá, eles. As relações são completamente diferentes. Eles valorizam coisas completamente diferentes. Pá, nós vimos do, do tempo dos iupis, e as e pessoas e, agora estão a cagar, eu, nunca, eu quero lá saber se a roupa está cheia de buracos, só está bem, já está vestido, gostas, já -est. ah, embora, está tudo bem. Meu. E uh, começas a ver, já, já não se valoriza tanto o fast food, já se quer comida boa, epá, há muito hábito que está a mudar, mas para bom. Uh, pode ser que eles até cheguem daqui a uns tempos e, e, e tudo a cagar para a tecnologia, não é? E querem a desfrutar a logo and love. e voltamos aqui a ter uma geração de hippies e voltamos aos anos 60 e 70, né? O mundo recicla-se. Eu acho que nós estamos a passar por essa fase. Okay? O que é que vem daí? Não sei. Eu espero bem e rezo e, e peço às gerações novas, mas, mas vem aí tempos engraçados. E acho que muita coisa nós já estamos a passar. Por exemplo, a parte do domínio dos do gigantes. Eu tenho medo de um deles, a Amazon. Porque Porque o Jeff Bezos é um cabrão. Só. A falar português, Jeff Bezos é o tipo o gajo que está-se a cagar. Ele, ele diz: Eu já vi um tweet dele e respondi-lhe. É? Ele lhe diz: é, Tens um negócio? fudeste, Porque se isso tiver sucesso, eu meto dinheiro, faço melhor e esmago-te. Isto são palavras dele. Ok? É pá, ter assim alguém alguém que pensa assim à frente de um colosso, é, isto é perigoso. ok? E é perigoso porquê? Porque a Amazon já não é só uma loja, a Amazon é um marketplace, a Amazon, a loja já, pá, não, não sei valores ao certo, mas deve andar na casa dos 150%, dos, dos 50%. Ou seja, metade da estrutura cloud do mundo é AWS. Ok? Isto é, isto é ter um controle muito grande, já tem muita coisa na mão. Isso assusta-me, mas felizmente, por exemplo, eu, eu já tive acesso a dados globais de e-commerce do ano passado, e tu já tiveste muito gigante a levar no pelo, okay? por exemplo, a, a ASOS perdeu 30% da faturação no ano passado, e estamos a falar de uma gigante que fatura milhões e milhões e milhões, okay? perdeu 30% porque está a acontecer uma coisa que é, as gerações novas querem fazer coisas. Então, pá, se calhar, olha, se calhar a tua filha vai começar a fazer calças de ganga, não sabes? Ela vai tentar contar, não fazer isto. E as amigas dela compram, ela é feliz. E, e a sociedade é feliz assim. E ela monta a loja das calças de ganga delas. Né? E, e vai haver muita gente que vai querer comprar aquelas calças de ganga, porque voltamos, estamos a reverter no tempo. Uh, uma das coisas que, que se fala muito é, para o futuro, tecnologia e pá, nós vamos ter de saber todos trabalhar com computadores computador e tudo mais. Pá, eu acho que não, eu acho que vai ser um bocado o contrário, vais, ter, vais deixar de ter muita força abraçal que vai haver muita máquina a fazer trabalho, ok? E tu vais precisar de gajos que programam e montam as máquinas, mas montar as máquinas é, é trabalho manual na mesma, só que é altamente especializado, eu acho que é que vamos, ter de, vamos deixar e eu acho que a sociedade já devia ter aberto o olho para isso, eu acho que as camadas jovens já deviam ter aberto o olho para isso, que é, nós vamos a cada vez mais deixar de ter trabalho não especializado. Okay. O trabalho de precisão, mesmo que seja manual, eu repito mais uma vez, relógios, o trabalho de precisão vai ser cada vez mais valorizado. Tu vais ter, por exemplo, a malta que tenha dinheiro, vai continuar a querer ir a um restaurante espetacular. E vai ter que ter pessoas a cozinhar, não vai ser um robô lá, a mexer nos tachos e o cara, porque isso, isso o pessoal não quer isso, não é? Tu valorizas a experiência humana na mesma. Eu acho que felizmente esta camada jovem já está a abrir um bocadinho o olho para isso. Temos uma camada de estúpidos pelo meio, que, é, que vão, vão ser os tais que vão abrir o olho quando levarem uma chapada na tromba e virem, é pá, alguém me está a comer o rabo, e eu não tenho controle sobre a coisa, vou, vou ter que eu tomar uma atitude. A tal questão de só quando perceberem que pá, olha, elegemos um estúpido e o, e o gajo está-me a comer o meu rabo. Eu vou ter que fazer alguma coisa e na próxima eles já provavelmente já vão fazer alguma coisa.